Salve! Lançamento da porcovelha. Liga nós, liga nós! Lançamento, rapa, acabou de chegar. Estou muito feliz, estou muito feliz. Olha a camiseta para comemorar. Ó, não tem a sua ainda? Não tem a sua camiseta, deixa eu levantar aqui, ó. Ó, não tem a sua ainda. Últimas, vou deixar o link aí na loja da Onda Sul. Firmeza? Últimas camisetas da porco -Ovelha. então depois não reclama. Depois que acabar, não reclama. Tá lá na loja da Onda Sul, vou deixar o link aí. Firesse, e o Chupetim? Adivinha, saiu o Chupetim. Tô anunciando há algum tempo, certo? O segundo personagem da trilogia do Acidente, da obra do Sr. Mutarelli. Certo? Então, para quem acompanha o Diomedes, os personagens que a gente lançou aqui em cima, ó, tanto o Diomedes, versão normal, como a versão ar, a gente lançou pela Porcovelha demorou um ano para esse boneco ficar pronto, um monte de gente ficou louca, me cobrando, mas conseguimos fazer ele da hora, certo? todo mundo curtiu, mandou comentários, era até umas animaçãozinha com o Diomedes, esse personagem criado pelo Mutarelli para a trilogia do acidente. A trilogia do acidente é uma revista que saiu em quadrinhos com quatro volumes que foram compilados num só volume pela Companhia das Letras e chama Diomedes, né? Mas chamava a trilogia do acidente porque ela a trilogia ficou quatro. Beleza? Então, essa obra máxima do Mutarelli para muita gente, considerada a obra máxima, certo? A obra em quadrinhos máxima, ela originou vários personagens. O principal é o Diomedes ali, e tem os Scordiovante, que é muito pesado, certo? Então nós escolhemos ali fazer, em vez do, dos outros principais, que estão acompanhando com ele ali os Scordiovantes, a gente escolheu fazer é, o Chupetim, Chupetim... Um palhaço que tem na história, mas que tem um humor totalmente triste, assim, o cara tá falando de trampos, o cara tá rindo dele, tá ligado? Então é um coadjuvante que entra ali que realmente eu gosto muito. Então a gente escolheu fazer ele e ele ficou pronto, Rapa. Depois, vou falar pra vocês, de vários meses, aí tem que fazer a criação do, do 3D, né, mano? Os mesmos manos que fizeram a, a criação do 3D aí pro Diomedes, tá ligado? Então é o, são os mesmos créditos, porque a gente manteve uma equipe pesada, né mano? É o grande, a grande equipe da Spectóis aí, o mano que coordena a Spectóis, que tá comigo desde o começo tá ligado? Então, muito obrigado pelo esse trabalho incrível que você fez no 3D, tá ligado? Que você fez na escultura, de fato, né? Aí, depois, a gente teve aí a embalagem do Anderson Macedo, que eu vou mostrar aqui o protótipo da embalagem também, que já tá pronto, uma ideia brilhante do Anderson Macedo, certo? Da Agência Visionários. E, claro, né, mano? Produção executiva minha aí, que o papai tá on. A ideia de fazer os bonecos sempre foi uma coisa ai, meu Deus, caiu tudo. Mas, ó, vou falar para vocês, desculpa interromper, olha o que derrubou tudo. Olha isso, que bagulho, mano, quando eu vi isso aqui na loja, eu tive que pegar, velho, tá ligado, usadão, surradão, ó, tá ligado? Aí eu falei, não, eu vou pegar porque é o seguinte, eu gosto de Bob Esponja é demais, né, não tem nada a ver com o assunto, mas... Aqui, ó, tem um tatu aqui, ó, ó o plano que eu tô aqui, então pra vocês verem que eu, o tio gosta de boneco mesmo, né? Então, rapaz, é o seguinte, a gente finalmente fez o chupetim, a mesma equipe, né, mano, que produziu o Diomedes, por quê? Pra gente manter aí... É, fidedigno, né, a questão da trilogia, né, e a gente vai lançar cinco personagens, que também são dez, porque tem a versão no ar, né, e muita gente me perguntando, vai sair a versão no ar do Chupetim, vai sair, e pá, saiu, rapa, pra continuar, tá ligado, então o próximo que a gente vai lançar esse ano é a Judite, tá bom? É a companheira aí do Diomedes, né, mano? Companheira entre teatro, quem acompanha história de quadrinhos sabe que ela é meio sinistra com ele ali. Mas é a companheira dele, beleza? Então nós vamos lançar a Judite na sequência, certo? Como eu tinha falado na live. Então são cinco personagens. Se você já pegou Diomedes, da hora. Se você não pegou, a versão no ar ainda está à venda pelo site da Unda Sul, www UndaSul, www.undasul.com.br. Vou deixar aqui embaixo do vídeo o link direto para a loja. Ou você pode comprar pela loja Monstra, tá ligado? Que é a nossa parceira em distribuição, que tá distribuindo também os toys. Então, a versão no ar já está na loja Monstra, beleza? Dá uma conferida lá que o Gui, mano, que é parceiro nosso, o bicho é uma boneca também, então tem tudo a ver com o trampo. E olha só, Rapa, vou mostrar pela primeira vez uh, o chupetim, tá ligado? Nessa versão incrível que a gente fez de pintura, tudo bem, bem esculpido, bem pintado, totalmente... 100% em vinil fabricado no Brasil, mas principalmente com um verniz exclusivo, que até então a gente não tinha feito na figura. Essa figura vai sair com essa versão em verniz e depois a gente não vai lançar outra versão, né? Você sabe que a gente faz uma versão, lança aqui, vocês podem comprar as duas versões que a gente vai fazer e depois já era. Aí muita gente até questiona isso também porque ah Ferreira, porque é limitado mano o bagulho é pintado à mão velho usa máscara nos bonecos a máscara tá ligado é feita com o mesmo boneco ou com o mesmo molde que esculpe o boneco inclusive que que faz ali o vinil né ter o formato dele então assim é um é um molde caro tá ligado é feito num material muito caro que é o bronze então a gente usa para pintar e depois isso é descartado isso vem aqui para editora no caso né aqui para porcovilha onde a gente tá. então vem para cá Certo? Esse molde. E aí a gente aposenta o molde. Tá ligado? A gente não vai inutilizar ele. Mas vai dar uma aposentada nele. Vai segurar ele. Porque dá muito trampo fazer as figuras. Então não tem como lançar 500, 300. Tá ligado? É muito complicado. É muito difícil. Eu vou tentar aumentar essa escala. para essa escala que eu já aumentei mais os toys. Né? Do que é o Geométric. O Geometry foi super limitado. Foi muito difícil fazer ele. Mas agora a gente já cresceu um pouquinho. Mas mesmo assim não é muito. Então vocês têm que aproveitar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um duo pack. Tá ligado? Vou lançar as duas figuras por um valor e aí a gente vai soltar as primeiras vendas dessas duas figuras. Se esgotou, vai esgotar as duas figuras nessa, nesse combo. Se não esgotou, a gente vai vender depois separado. Aí vocês vão ter a oportunidade de comprar separado. Mas não duvide que acabe, porque o Diomedes acabou em 40 minutos, rapaz. 40 minutos acabou o Diomedes na internet. Tá ligado? Então, não duvide que acabe. Se você puder comprar o pack, nós vamos fazer uma promoção, você vai pirar, mano. Você vai adorar a promoção que a gente vai fazer, tá bom? Especial pra quem apoiou, principalmente, essa inicia iniciativa da Porcovelha. Que é a iniciativa que o Tio aqui ama de coração, né? Pra quem apoiou do começo e conseguiu pagar o valor do Diomedes, a gente agora vai fazer essa edição aqui. Então, corre aí quando você ver o vídeo, tá ligado? Já vai lá, já, vai, já faz a compra aí no site da Onda Sul, porque vai estar, tá, assim que eu publicar esse vídeo, vai estar tá disponível, tá bom? Esse pacote duplo. Ó, olha a figura. Vamos lá, finalmente a figura. Olha isso aqui, Rafa. Ah, que coisinha linda do tio, ó. Olha o que, que vocês acham, põe aí nos comentários, por favor, certo? Ó, tem porco aqui, ó, no pezinho, tá? Como eu falei, é tudo pintado à mão, rapaz. Mesmo com o uso de máscaras, no caso da calça aqui, detalhes são todos pintados também sem máscara. Os cardaços, tá ligado? Então, olha o trampo, mano. Vocês notam a evolução de uma figura para outra? Sim! A gente está procurando cada vez mais melhorar. Se você perceber, tem um verniz exclusivo, né? Ó? Verniz só para essa edição aqui. Tá vendo? Ó? Esse verniz deixa ele brilhante, com tipo um pique de palhaço mesmo de circo. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Ó, chupetinho, versão linda e a versão no ar, que muita gente também pediu. Olha isso aqui, rapa. Eu sei que vocês vão adorar, porque eu adorei. Como fã do Mutarelli, fã da obra dele, eu adorei. Eu imaginei essas duas versões juntas. Tá ligado? Olha só, cardacinho pintado Todo a mão, os detalhes da bota Tá vendo? Então isso aqui, por exemplo A máscara não alcança, rapa Isso aqui tem que ser pintado a mão Todo cardacinho tem que ser pintado à mão Não tem máscara de bronze possível pra fazer isso o, A máscara vem na calça Vem aqui nos detalhes, né? Agora, por exemplo, o detalhinho do olho Não é máscara, tá ligado? É pintado a mão, então não é fácil Fazer a figura, certo? Ó, um Funko Pop por aí Já tá 189 reais, mano Tá ligado? Eu tô vendo nas lojas R$179, R$210, um Funko Pop. Um negócio que, na moral, não é desvalorizando, que eu também tenho vários Funko Pop. Mas o bagulho, mano, que sai milhões, beleza? Dependendo da série. Tem então, é uma série que são mais limitadas, mas também não custa R$189,90, né? Agora, eu vou fazer os dois toys, certo? Vou fazer os dois toys a um preço muito bacana, mano. Eu acho que vocês vão curtir muito. Diz aí nos comentários. R$290, rapaz. Vocês lembram que o Diomedes foi esse valor? Eu vou conseguir fazer, ó, reais vocês levarem os dois, mano, tá ligado? Essa promoção, ela vai enquanto durar os estoques. Aí depois já era, mano. Depois você falar ah, mano, pô, Ferrez, eu atrasado, tal. Mano, é uma quantidade. Eu acho que vão ser 80 peças. 80 peças duplas. Então, são só 80. 80 dessa, 80 dessa, tá bom? Que vão ser nessa promoção, porque eu não tenho mais de 80 no ar, tá ligado? Então, vai ser 80 peças... Então, 80 kits, R 290 reais, Tá bom? Dependendo da cidade que você tá aí, o frete é por sua conta também. A gente não tem como pagar o frete por causa do custo das figuras, do custo desse trabalho, né? Tá bom? Então, R 290 reais você leva as duas. Aproveita, vou deixar o link aí também. Assim que o vídeo sair, entra na loja Dom da Onda Sul, já compra lá. Porque depois já era, papai. Depois você fala, puta, eu queria o colorido, puta, eu queria só o no ar. De repente o no ar vai acabar nesse kit, tá bom? E depois cada peça separada vai custar 190 reais, tá bom? Então 290 duas, praticamente você comprou um. Por 90 vai ganhar outro. Se você comprar só um, é 190 reais, tá bom? Porque são os que vão sobrar do kit se não vender todo o kit. E se vender, eu vou falar pra vocês? Obrigado pra quem acreditou, obrigado por quem comprou, porque com certeza vai esgotar, tá bom? Ó! Eu fiz o possível para deixar isso com preço mais da hora. Vocês vejam que é o mesmo preço de Diométrico, só que você vai ganhar um outro boneco para vocês continuarem a coleção. A gente entende que tá num momento foda no país também, rapaz. Difícil para muita gente que quer continuar. E de repente a pessoa quer continuar a coleção ou quer começar agora. Fala, mano, eu vou comprar o um Noir que tá lá e já vou investir nesses dois aí. Vou pôr na minha coleção, tá bom? Eu tenho pedidos do Diomedes Colorido, não vou fazer mais, desculpa. Mas quem pegou, pegou. Quem não pegou, não posso tocar essa produção de novo. Eu tô fazendo outros bonecos, né, mano? Então vai agora sair o chupetinho e vai ter que embalar tudo. É um trampo absurdo embalar tudo. E na sequência vai sair o boneco do João Gordo. Tá ligado? Então o João Gordo vem aí com tatuagem, tá ligado? Ele vai vir com as tatuagens aí, baseadas nas tatuagens do próprio João Gordo. Tatuagem na cabeça, tá dando um trabalho absurdo, beleza? Então, ele, ah, vai ter opcional de você trocar a arminha também. Mano, nós estamos na porcovelha, estamos ficando doidos, velho. Né? Tá ligado? Mas não tem como, ó. Pra quem comprou o Diomedes, veio nessa embalagem muito, muito bonita, certo? Que ela tem um furo aqui, ó. Essa aqui não tem o um furo, porque essa aqui é de amostra, né? Mas ela tem um furo que a cabeça do Diomedes vai pra fora. E na do chupetim, é claro que esse aqui é só um protótipo, tá, rapa? A embalagem 100% ela vai vir brilhosa e tal. A gente pensou numa embalagem de pipoca, mano, tá ligado? Pro chupetim vir dentro, tudo a ver com circo, né? Então, ó, a embalagem é muito mais bonita que essa, claro, né? Porque esse aqui é só um protótipo da primeira, o primeiro protótipo, certo? Mas é isso aqui, ó, uma embalagem de pipoca. Aí o chupetim vem dentro... Tá bom? Vai vir os papos plástico bolha aqui tudo em volta e você vai receber na sua casa com uma caixa muito grandona que a gente fez protegendo a embalagem também, tá ligado? A gente sabe que tem muito colecionador de embalagem, né? Sim! Sim. Também junto com o boneco, então vai uma proteção para sua embalagem. Eu mandei produzir uma caixa parda maior, muito maior do que a caixa, tá ligado? De pipoca e essa caixa parda vai proteger Tá ligado? O seu, a sua embalagem também, pra você receber bonitão, pra você dar de presente e tal. Os dois vão vir. Quando for os dois o kit agora, a embalagem vai vir desmontada, beleza? Porque não dá pra vir os dois na mesma embalagem. Então, provavelmente, vai vir desmontada. A gente tá estudando como fazer isso, tá bom? Mas se você comprar os dois, você também vai receber duas embalagens. A embalagem que tem a frente pra noar e a embalagem que tem a frente pra ele, né? São as mesmas embalagens com frentes diferentes, tá bom? Então... Quero agradecer a todos vocês que fizeram parte da equipe do projeto desde o começo, tá ligado? A todo mundo que acredita na porco sabe que a gente faz esse trabalho com o maior carinho absoluto, assim, que é um trabalho do meu coração. Quero agradecer a todo o pessoal do Sofu BR, aí o pessoal que tá com, criando suas próprias empresas de toys. Vou falar pra vocês como eu falo nos projetos sociais, que eu, que eu, que eu puxo o bonde. Não existe concorrência entre coisa legal. Tá bom? Não existe concorrência. estamos todos junto. Tá saindo muito boneco legal. Eu tô feliz. Eu sempre tô comprando boneco de muita gente aí também. E tô muito feliz por essa produção brasileira tá tomando forma, tá tomando escopo. Tá bom? Então, ó, acabou de sair. Aproveita que o vídeo saiu no ar e você tem a oportunidade de comprar, dar para alguém de presente ou continuar sua coleção. Beleza? A gente vai tentar lançar a Judite ainda esse ano tá? A Judite saindo esse ano, a gente vai anunciar aqui também, beleza? E quero agradecer a todo mundo que apostou na primeira edição, mais uma vez, do Diomedes, que falou, Fézio, eu vou chegar com esse valor, que eu sei que vocês vão usar o dinheiro da melhor forma possível, pra continuar. Tá aqui, ó, eu usei da melhor forma possível, você vai pagar o mesmo valor e vai receber dois bonecos, tá bom? Um grande abraço, Rapa! Parabéns a todos aí da produção mais uma vez no Brasil que estão junto com a gente. A nossa equipe maravilhosa, espectórios, visionários, tá ligado? A todo mundo que está acompanhando o nosso trampo aqui no dia a dia. O Fernando e tamo junto. Rapa, grande abraço.